Olá, educadores! Bem-vindos mais uma vez. Estamos na última unidade, compartilhando informações. Esse é o tema 36, finalizando o artigo 2. Né? Nessa parte, a gente vai desenvolver o quê? O resumo do artigo científico. Só que aí a gente vai envolver os professores de idiomas. Né? Fazer o resumo do artigo científico, a gente vai trabalhar com as partes dele, né? tem que ser algo bem conciso, né? auto-explicativo, onde você fala sobre o tema, objetivo, metodologia, resultados... E a conclusão, claro, não falando de uma forma extensiva. No máximo, ali, 250, 500, é, 500 palavras, né? E aí você faz, pede para que cada um, de forma né, igual aos outros, desenvolva de forma individual o seu resumo e você compara um com o outro. Só que aí entra a sacada. Nós temos o abstract, né? Ou resumo, como a gente chama em espanhol. Ah, os alunos, eles podem utilizar ferramentas de tradução, tipo Google Translate? Podem. Tem uma ferramenta chamada DIPLE. É D-E-E-P-L-E, -E se eu não me engano. DIPLE. É interessante? É um tradutor muito bom? É. Mas o DIPLE é mais humanizado. Então é uma tradução mais humanizada. Eu gosto muito do DIPLE. Do, do Mas por mais que você utilize o Deeply, né o aluno, seu aluno e você utilize o DIPLE, passa pela mão do professor de inglês e de espanhol. Tá, eu sou professor de espanhol. O meu eu fiz manualmente, não usei tradutor, né? Mas os meus alunos, quando estavam desenvolvendo, né, o, o resumo, que alguns chegaram a desenvolver, né, só para ter ideia como é que ficaria, usaram o Diplo, né? E aí, quando eu peguei, muitos preferem espanhol, né? Quando eu peguei o espanhol, eu falei, hum, tem algumas coisas aqui que estão incoerentes, hum, não faz muito sentido essa palavra, esse termo. Então, é bom passar por essa revisão do professor de espanhol. Está vendo como o nosso material ele é interdisciplinar e, às vezes, transdisciplinar? Então, uh, ele passa pelas as esferas da linguagens, da natureza, da matemática, da ciência da natureza, é, da linguagens, né? Eu acho que já falei algum repetido. Então, assim, a uh, minha experiência foi bem interessante porque eu, como professor, traduzi dos meninos, que a maioria pediu em espanhol. Um ou outro pediu em inglês, se eu não me engano, eles entraram em contato com as professoras de inglês aqui da instituição. O que eu quero deixar claro para vocês é que tem que ter esse trabalho realmente interdisciplinar e transdisciplinar com as áreas de conhecimento. Até porque se você pegar a normativa né, que compõe o eixo estruturante, que eu já falei no início, né, naquela primeira aula de boas-vindas, o estruturante, esse estruturante, ele versa sobre todas as áreas do conhecimento a formação técnica, né? que é a parte diversificada do currículo. Então, é importante que esse aluno tenha esse conhecimento. Nesse trabalho aqui, se você não quiser mandar direto para o professor de espanhol ou de inglês, o menino pode pegar, manualmente falando, o dicionário e traduzir passo a passo e comparar a tradução depois de um tradutor, e depois pegar e comparar essa tradução com uma correção de um professor. É interessante, então, é um exercício que o aluno pode fazer. Olha só que beleza, tá certo? Então, o aluno não fica somente limitado ao português, nem à pesquisa, ele pode se inteirar de todos, todos esses conhecimentos, tá certo? Nesse capítulo, eu mostro é, um texto, trago um texto sobre tradução automática, né? E digo a ponto né, que a gente deve ter muito cuidado com ela. Porque traduzir de forma automática, a tradução fica muito mecânica e às vezes a gente tem que mandar submeter para uma revista científica. E essas revistas científicas têm revisores, tem pessoas que vão revisar. Então eles vão perceber quando você traduzir de forma mecânica ou quando não, quando você realmente passou por um revisor ortográfico do idioma. Tá? Então tenha cuidado em relação a isso. E todo texto, não esquece. Se possível, eu passo por um bibliotecário para normatizar, assim como eu fiz no meu trabalho de dissertação, e se possível, eu passo por um professor de português, tenha habilidade, ou alguma pessoa que tenha mestrado, doutorado, que tenha habilidade de produção acadêmica, para ver como está a escrita científica, se está condizente, né? se está coerente, se está coesa, né? todos esses pontinhos que é crucial na hora de desenvolver um trabalho acadêmico. tá certo? A gente fica por aqui com o tema 36, a gente agora vai passar para a parte mais prática da pesquisa, da divulgação científica, que são os slides, os pôsteres e a apresentação oral à oratória. Até mais!